É dia de festa e nem mesmo a chuva foi capaz de dispersar a fila imensa formada no Largo do Planetário. O motivo? Aniversário da feira mais universitária de Santa Maria. Toda semana eu fico só esperando quando dia for de feira, porque eu amo sempre comprar um pastelzinho aqui. E não tem como não comprar, porque é saindo do meu centro, é caminho para ir para casa, então a gente passa aqui e fica na tentação, sabe? É muito bom. Toda quinta-feira, nosso dia sagrado, a gente vem aqui, a gente come um pastelzinho e toma um suquinho verde. Sagrado. Sim, eu venho toda quinta comer um pastelzinho, eu gosto bastante também dos produtos orgânicos, do artesanato, eu estudo no CCSH, que é o prédio aqui em frente, então eu sempre passo por aqui e estou ansiosa pelo bolo. E falando em bolo, um metro dele foi servido gratuitamente para quem foi prestigiar a data. Ao longo desses seis anos, a Polifeira reforçou seu compromisso com a produção de alimentos saudáveis e também com a agricultura familiar. Desde 2018, o projeto já movimentou cerca de 2 milhões e meio de reais através das feiras livres. Valor que ajuda diretamente as 30 famílias que toda semana expõem para a comunidade aquilo que produzem de melhor. E eu ainda acho que esse valor é subestimado. Esse valor vai além disso. Esse é um valor que circula na economia local. Na, é, é, essas famílias, eles compram, eles gastam em Santa Maria, eles gastam na região. Então, é, é para ver a importância que tem de um município daqui a pouco estar tá apoiando uma feira livre, uma iniciativa a exemplo dessas. E de feiras, o seu André entende muito bem. Ele é o produtor mais antigo do projeto e lembra com carinho de como tudo começou. Desde o início da ideia do professor, eu participei. Quando o professor teve a ideia, era eu e o professor. Eu estava fazendo, na época, o curso técnico em fruticultura, e ele era meu professor. E nessas conversas de corredores, ele convidou para fazer parte e convidar os agricultores para formar uma feira. Para a dona Tânia, a polifeira é uma forma de garantir aquela renda extra no fim do mês. Não, a gente consegue, né? Aos pouquinhos, quando tem mais movimento, a gente consegue mais. Quando tem essas... Uh... Incentivos da, da polifeira também a gente consegue tirar. Além de ser uma terapia para quem está aposentado agora, isso aqui é uma terapia, né?